Boa noite. O tema que a gente vai, Hashem, falar hoje à noite é um tema que ele é indispensável, se a gente for olhar com carinho, tanto para a pessoa viver bem com os outros, e a novidade de hoje é que é mesmo para que a pessoa possa viver bem consigo mesmo. Repetindo, o tema de hoje ele é power, para que a pessoa possa ver eu, com os outros, que é importante, a gente sempre vive com pessoas, ninguém vive sozinho no mundo, mas também, queridos, para quem a gente possa viver cada um bem consigo mesmo. Um dos grandes homens que a gente teve na literatura dos nossos rachamim é chamado Ravleiv Yitzhak de Bardichev. Ele tem um livro chamado Kedushat Levi e na obra dele ele traz uma citação muito interessante. Eu queria usar ela para dar o start do nosso shiur de hoje, Bezerat Hashem. Então vamos por aqui. O seguinte, se a gente for olhar a história que é um homem muito famoso na Torah Kudoshah e no mundo, chamado Noah. Noah, de uma forma muito sucinta, ele trabalhou durante 120 anos, non-stop, 120 anos de trabalho teve inúmeros resources sendo investidos nele, financeiros, no caso o Hashem, e Hashem apostou 100% nele, Hashem falou, vou apostar 100% em você, Nor. Nor ficou 120 anos com um propósito. Qual é o propósito de Nor Construir a Tevá, construir a Arca. Para quê? Para que as pessoas olhassem para a Arca, perguntassem o para Nor o que está acontecendo. Noah contasse para as pessoas que vai ter um dilúvio e as pessoas vão perguntar por quê. E com isso, retificar as más atitudes. Quer dizer, um segundo, o objetivo não era que houvesse o dilúvio e a arca protegesse as pessoas dentro do dilúvio. Não. O objetivo é que, através das pessoas olharem a arca, que não a construiu mais uma vez por 120 anos, então as pessoas iam perguntar o que está que acontecendo. Ele ia contar para as pessoas e as pessoas iam retificar as atitudes e por conseguinte, não ia ter uma necessidade de trazer uma mabulo, o um dilúvio. Esse era o jackpot. A Shem investe nele, non-profit organization, 120 anos de doações para Noah construir a arca, materiais, tudo do bom e do melhor. E de repente, a pergunta é quem acordou, quem mudou, quem fez o propósito de mudar as atitudes para que o mundo não fosse destruído com dilúvio, a resposta é NINGUÉM. No português, claro, DEU PT, PERDA TOTAL. A pergunta que nossos sábios fazem é o seguinte, um minuto, por que a Torá conta isso pra gente? Ninguém hoje em dia vai construir um barco, o One Man Show, por 120 anos. <risos> então, qual que é o propósito de contar isso pra gente? Para que a gente aprendesse alguma coisa. A pergunta é aprender o quê? Então, se a gente olha com a Torá, pra Torá com esses olhos, a gente vê a Torá de outra forma. A Torá está conversando não com Noah, porque Noah já faleceu. A Torá está conversando com nós, hoje, agora e aqui. De repente, a Torá conta essa história pra gente, e a resposta é o seguinte. Por que Noah não deu certo? Dizem nossos sábios, é por isso que a gente escuta a Torá e aprende a Torá e lê ela anualmente, uma vez por ano no Sefer Torá, Noach Miktanei Amanahayá. Dizem nossos sábios, Rashi traz isso no Romash, que Noach era um homem que era chamado Ktanei Amanah, que tinha uma emuná, uma confiança, uma fé em Hashem, muito pequena. Então, Noach Miktanei Amanahayá. Ele tinha uma emuná, uma fé, muito pequena. Irache continua dizendo para gente no Humash, referente a Noah, que ele era Mamin, vem no Ele acreditava e não acreditava. No português, a gente sempre traduziria assim: é mais ou menos, não é 100%. Sim e não. Mamin, sim acreditava, vem no e não acreditava. Porém, o Ravleib de Barditchev, que eu mencionei para vocês há dois minutos atrás, explica as palavras Mamin, vem no não da forma que eu traduzi para vocês, acreditava, mas não acreditava, quer dizer mais ou menos acreditava. Ele explica de uma forma Power. Diz ele o seguinte, Ma'amin, sim, acreditava. no Ma'amin, não acreditava. Ele fala o seguinte, ele era Ma'amin em Hashem. Olha que Power. Noach sim acreditava em Hashem, vírgula, e Enu, não acreditava. Não se refere a ele próprio, que ele era mais ou menos, que acreditava mais ou menos em Hashem, não. Ma'min, ma quer dizer, ele 100% acreditava em Hashem. Ve ele não acreditava. Se refere em quem? Be'atzmó, em si próprio. Pessoal, olha power. Noach, quando é chamado que ele era, tinha uma emuná pequeno, que ele era ma'amin, ve'enu ma'amin, diz o que do chat Levi, olha que show. Ma'amin se refere a ele em a Hashem, 100%. Ele acreditava mil por cento em Hashem. Ve'enu não acreditava em si mesmo. Ele não achava que ele conseguia convencer as pessoas a mudar. E óbvio, que dito e feito... <risos> ele não conseguiu, porque quem mudou? Ninguém. Eu gostaria de pegar o gancho desse ciclo do Levi e tentar aprender algo junto com vocês, mas que acho que é bem deep no que ele quis dizer. É o seguinte, todas as vezes que um Yodi reza a Shabbat, dia de semana, Yom Kippur, Purim, Hanukkah, you name it, qualquer ocasião do ano, tem partes da Midah que elas são variáveis, vamos dizer, que mudam, mas tem partes que são fixas. Uma das partes da Midah que não muda é o seguinte. Começo da Midah. Baruch Hashem, Eloqueno Veloke Agoteno. Hashem, a gente vai falar com ele, a gente precisa saber com quem a gente está falando. Então cada vez a gente se lembra, Hashem é o Big Boss, não do banco, não do país, do mundo, do universo. Hashem é o Big Boss. Velohe, avoteno, ele é o Deus dos nossos antepassados. Quem são eles? A gente fala na Midah todos os dias, Elohe Avraham. Elohei Tzchak, Velohê Jacob. Hashem foi o Deus de Abraham, De Tzchak e Deus de Jacob. Tá certo. Agora aqui tem uma pergunta poderosíssima. A gente faz a Midah tantas vezes, eu não sei se a gente já se perguntou alguma vez, mas se não se perguntou, vai aqui hoje a colher de chá. É o seguinte... A pergunta que vale um minuto da nossa atenção, para essa que a gente faz todos os dias, é um kipur, haksaná, purim, shabbat, pesa, Hanukkah, quando for, feriado. Diz aqui a Torá, o Sidur para a gente, foi instituído por grandes sábios, dentre eles profeta, profetas, como diz o Talmud em Namasachet Megillah, o seguinte: um minuto. Se esses homens eram Avram e Tzachakov, que eram pai, avô, filho e neto, Avram Itzhak, Yakov. A gente podia falar, Baruch HaTashem, Eloqueno, voteno. família X. Pronto. Avram e Yakov era uma família só. Não tinha sobrenome. Eu podia chamar de família Avram, alguma coisa assim. Mas, por que precisa nomear os três? E uma pergunta mais forte ainda, meus queridos, é, se a gente está falando que Hashem é Deus de Avram, Deus de Itzhak, Deus de Yaakov, Habibi, make it simple, podia dizer como, Elohe Avraham, Itzhak Veiakov, Yaakov, que Deus é Deus de Avraham, Itzhak e Yaakov. Por que que no Sidur, que foi instituído mais uma vez, por 120 sábios, o texto, dentre eles profetas, diz o Talmud, falaram Elohe Avraham, vírgula Elohei Itzhak, vírgula Elohei Yaakov, Deus de Avraham, Deus de Itzchak, Deus de Yaakov. Habibi, ou fala o nome da família, ou se não quiser falar o nome da família, já que era um pai, avô, pai e filho, Fala Elohei Avraham, Itzhak e Por que repete Elohei Avraham, Elohei Itzhak e Elohei Yaakov. É óbvio. Essa redundância, pra quê? A torá vai ensinar para a gente algo muito, muito poderoso. É o seguinte, se a gente falasse só Elohei Avraham, Itzhak e Yaakov, a gente ia pensar que é uma família. Deu todo mundo, já que o avô veio, o pai veio, o neto veio, né? Deus de Avraham, e Yaakov, é um grupo só. Hashem, vem, vieram ensinar para a gente, melhor dizendo, no Sidur, o seguinte. Nós sabemos que Avraham Avinu cumpria todas as mitzvot de uma forma master, mas a mitzvah, ele tinha um atributo que sobressaía muito. Chesed, bondade. Itzhak, o que, que ele era? Kvurah, mais severo. Severo não quer dizer bravo, severo quer dizer um pouco mais... Estrito, um pouco mais rigoroso. Yaakov era Tiferet, é um mix entre Chesed igvura, entre e Gvurá entre Avraham e Yitzhak. Olha que interessante. Avraham Avinu era um homem público então, a gente conhece. Ele tinha uma tenda, toda criança conhece isso, aberta dos quatro lados, vinha gente dos quatro cantos do mundo, comer, beber, conversar, contar piada, e Avramavino explicava para eles que era Deus, não quer pagar a conta, no deserto um copo d'água custa muito caro, Avramavino oferecia um copo d'água, quanto custou a conta? Uau, tudo isso? Caro, Avramavino fala sabe o quê? Deixa de contar que tem Deus, agradece a Shem, e beleza. Então, em vez de pagar, esse é o esse, isso vale como pagamento. Avramavino tinha como símbolo mor de bondade. Avramavino quando viu os Dom sendo destruído, ele foi rezar por eles, mas Dom era um lugar abominável, não interessa, Avramavino era Hesse, qualquer que fosse a pessoa, Avramavino queria ajudar, dar comida, receber em casa, fazer desfilar pelos outros, esse era Avramavino. Yitzhak, segundo dos patriarcas, já é bem diferente, ele aparece muito pouco. Na Torá do a Torá descreve pouco sobre ele. A gente vê Tzchá como um homem mais introspectivo, mas no português, claro, na dele, com todo respeito. 100% Kadosh. Tzchá virou um Korban. Completamente diferente de Avram Avino. Yaakov, por último, o terceiro dos patriarcas. Olha que interessante. A gente vê que ele teve um mix. Fiquei pensando e olhando no Sefer Torá. Ele teve um momentos sozinho. Teve momentos que ele foi para de Shem e Ever, Ficou mais de uma década lá, estudando, e tem momentos que a gente vê que Yaakov era um homem público. Lavan, Esav, criou doze tribos, foi falar com o faraó. Então, olha que interessante, vamos chamar assim, Avraham ele era Khesed, completamente aberto ao mundo, de alguma forma, né? gigante de que Avram Avinu era, e muito introspectivo, na dele, vamos chamar assim, e Jacob, o mix dos dois, como a gente provou. A gente acaba de ver aqui que tem três homens, avô, filho e neto, e, meus queridos, nenhum era igual ao outro. Ou seja, óbvio que Itzhak teve o privilégio de ser filho de Avram Avinu e ajudou ele a conhecer melhor Hashem. Óbvio que Jacob teve o privilégio de ser neto de Avraham e filho de Itzchak para conhecer melhor Hashem. Mas a Torá conta que isso foi um start dele, o Sidur. Melhor dizendo, conta que isso foi o start. Mas cada um conheceu Hashem do jeito que ele era e se transformou num dos avós da forma com a qual ele próprio era. Avraham Avinu Hesed, como a gente provou, Itzchak, Gvuram. Iakov Tiferet, completamente diferente um do outro, nada igual. Eles eram três pessoas muito diferentes, senão a gente teria um só avô, não três avô. Porque não foi, já que ele é, eu sou. Eu fui porque eu sou. Ele é porque ele é. E o terceiro foi porque ele foi do jeito que ele conheceu achando do jeito que ele era. Isso responde pra gente, meus queridos... Por que a gente fala Elohei Avraham, Elo Yitzhak e Yakov? Não fala Elohei Avraham, Yitzhak Yakov, fala só Avraham, família Avraham. A resposta é, porque não é só uma família. Cada um desses gigantes, desses patriarcas, foi conhecer a Kadosh Baruch da forma com a qual ele era. E por conseguinte, cada um merece um atributo especial a ele, Elohé Avraham, vírgula, separado, Elohei Yitzhak, vírgula. Separado, Elohei e Jacob, por último, vírgula, separado, por quê? Porque cada um conheceu o Kadosh Baruch Hu da forma power com a qual ele era. Agora, olha que interessante, a pergunta é, e por que todos não foram no mesmo caminho? Por que Abraão trilhou o caminho do Ches e Tzach, e Jacob não seguiram o mesmo caminho? Essa pergunta é de um milhão. E a resposta, que eu espero que hoje no Shur fique claro, é porque... Porque eles não trilharam o mesmo caminho? Porque eles eram diferentes. Essa é a resposta. Óbvio que os, todos cumpriram as mitzvot do jeito que Hashem quis, mas cada um conheceu Hashem, externalizou o seu potencial da forma com a qual ele é, seguindo todas as leis das mitzvot, sem mudar nada. Mas cada um da forma com a qual ele é. Avraham fez para excellence reset, Itzhak não, Jacob diferente. Porque quando a pessoa é diferente, ela se comporta diferente, ela age diferente, e ela acaba descobrindo a Shem de uma forma mais personalizada a ela. Por quê? Porque cada um era diferente. Por isso, para sempre, quando a gente fizer a Midah, Elohim é Avraham, separado de Elohim separado de Elohim Porque três vezes a palavra Deus de Avraham, Deus de Yitzhak e Deus de Yaakov, a redundância é porque não é redundante, é para mostrar que cada um descobriu o Deus da forma com a qual ele era. E por que isso? Porque eles eram diferentes. Um passo adiante nisso. A gente vive numa geração maravilhosa, espetacular, e a gente escutou na nossa geração, talvez mais do que muitas gerações, pode ser, não sei, não vivi em outras, mas a gente escutou muitas vezes Baruch Hashem, e é um tema mega importante, o conceito de Ardut, União Ahavat Israel, de um e eu de gostar do outro. Mas eu acho que às vezes fica esquecido, nas entrelinhas, algo muito importante. Quando a gente fala a e Ser, nós somos um povo só, que é verdade e é muito importante. A gente às vezes acaba esquecendo que esse povo, e a quer que seja assim, é um povo que a quer que cada pessoa possa ser a pessoa singular que ele é. Ser um povo não quer dizer, eu preciso fazer parte desse povo, eu preciso ser igual a todo mundo. Erro fatal. Ser um povo quer dizer, olhem que bárbaro, cada um tem a permissão, já que Hashem nos criou diferente, de ser diferente, óbvio, mais uma vez, mas é preciso repetir, seguindo todas as leis do Jorah isso não tem nem pergunta, mas onde cada um pode ser da forma com a qual ele é, dentro desse grupo chamado Benen Israel. Querem ver? Olha que interessante. A gente tem no nosso povo, e a Shem fez questão que tivesse isso, não é por acaso. A Shem mandou um para Halab, outro para Polônia, alguns vieram da Espanha. Cada um veio de algum lugar. Por quê? Porque isso criou Sfaradim, criou Ashkenazim, criou Hassidim. Cada um é diferente. Uns gostam mais de cantar na Tufila, outros menos. Todo mundo segue o Shohan Aruch. Um, não é só na comida, na mesa, o que e o kibe. A vodata Hashem é diferente, o estudo às vezes é diferente. Por quê? Porque não dá para pedir, Hashem disse, para duas pessoas diferentes se comportar exatamente igual. Por quê? Porque Hashem falou, já que eu criei eles diferentes, eu quero que haja havat e srela, eu quero, quero que haja rdut, união. Mas eu não quero que essa união faça com que cada um perca o singular, a singularidade, a personalidade, a individualidade de cada um. Porque se a gente pegar um periquito, me permitam, e tratar ele como uma girafa, ou vice-versa, vice-versa, não vai dar muito certo. Assim também, cada um consigo mesmo. A gente precisa saber que a Kadosh Baruchu aceita a gente, cada um, da forma com a qual ele próprio é. Vou repetir, muito importante isso. Isso faz parte da imuná. <risos> a Shem aceita cada um de nós da forma com a qual nós somos. Óbvio que a gente precisa crescer e melhorar. Ah, eu sou uma pessoa que fala palavrão, gravíssimo. Melhorar. Eu sou uma pessoa brava, tem que trabalhar sobre as nossas midotas, é verdade. Mas a Shem não queria de Avraham que ele fosse igvurá porque Yitzhak é igvurá não queria de Yaakov que etiferet, que fosse Hesed, porque Avraham avinu é e é um homem público. Axel não queria isso dele. Por quê? Porque eles são diferentes. E o maior crime, meus queridos, seria se eles olhassem para Avraham e falassem eu preciso ser igual a ele. Ou se Avraham olha olhem que bomba, cobrasse isso do seu filho e do seu neto. Porque aí a gente não teria três avós. Talvez não teria um povo. Talvez teria um povo só com um av. a Parte brilhante do nosso povo é que nós temos três a volta. a gente repete isso milhares de vezes, Tfilot, Shurim, etc e tal. Por quê? Porque Hashem falou que cada um soube respeitar, não a diferença do outro, respeitar que ele era diferente e não querer ser igual ao outro. Eles contam que uma vez um homem encontrou um ovo muito grande, um ovo de águia. Ele tinha um galinheiro, o que ele fez com esse ovo? colocou no galinheiro e colocou uma galinha em cima do galinheiro. Então essa galinha sentou lá chocar o ovo, ficou lá sentada, o período que chocar o ovo, e de repente todas as galinhas lá sentaram, e é nos ovos delas, e essa galinha no ovo dela e no ovo do, dessa águia. De repente, pró, quebra a casquinha e nasce uma águia e nasce os pintinhos. Estavam todos os pintinhos lá, dezenas, centenas de pintinhos naquele galinheiro, pegando minhocas no chão, Óbvio que aquela águia começou a pegar minhocas no chão. Os pintinhos começaram a comer milho, a águia começou a comer milho. De repente, os pintinhos, quando brigavam um com o outro, viraram galinha, começavam a pular e voar, eles voavam um metro, dois metros. A águia, quando tinha uma briga lá com a vizinha, também pulava e voava um, dois metros. Até que um dia, esses pintinhos e a águia estavam andando ao céu aberto, e de repente, a essa águia, olha para os pintinhos do lado dela, que ela conviveu com eles durante todo o tempo até agora, vê uma, uma ave voando alto lá em cima, e pergunta para agora as galinhas, e os galos, que já não eram mais pintinhos, mas quem é essa ave gigante? O galo e a galinha, os galos e galinhas respondem para a águia, quem? Essa é a águia, ela é a rainha das aves. A águia olha para cima e fala, uau, e se eu um dia pudesse voar como eles, como essas águias que estão lá em cima? <risos> ela podia, mas talvez não podia. Porque já que aquela águia viveu como uma galinha durante um ano, dois anos, três anos, o tempo que ela ficou lá no galinheiro, ela virou uma águia-galinha, ou uma galinha-águia, como a gente quiser chamar. E foi o crime, porque a galinha, aquela águia-galinha, que podia estar tá voando e ser... O rei das aves, a rainha das aves, virou nada mais nada menos do que uma simples galinha, que nem galinha era. Isso acontece quando a gente tenta ser igual aos outros ou imitar os outros. A gente vive num momento interessante da, do mundo, eu sempre costumo dizer que é interessante porque não é ruim, porque Zashem deu isso pra gente é porque é maravilhoso, a gente tem que aprender e tem que ficar às vezes alerta com algumas coisas que tem algo chamado propaganda, post, insta, pela, como for a gente quiser chamar. E todo mundo precisa saber tudo de todo mundo. Então, óbvio que na época da Gemara, a gente vê na época da Mishnah, uma mulher ter um papo gorducho era uma nobreza. As mulheres usavam uma roupa com colarinho bem apertado para parecer que elas tinham um, um pescoço, um papo gorducho, para ficarem mais bonitas. A gente vê que hoje é o contrário. A moda mudou. De verdade, tem que se cuidar. Faz muito bem quem se cuida. Mas olha que interessante, pessoal. Hoje, com todo esse post, etc e tal, a gente vê no mundo que tem gente que não come, ou a gente tem problemas de comer e querer colocar comida para fora, sem entrar em detalhes aqui, mas é uma doença que acompanha muitos jovens e pessoas menos jovens também. Mas por que isso? Porque eu quero ser igual aquela modelo, igual aquele modelo. Eu não quero ser bonito. Isso pode. Deve. Eu não quero ser bonita, ser cuidada. Deve e pode. Eu quero ser igual a ele ou ela. Porque são tantos posts e na verdade tem um ídolo a gente precisa ser igual a ele ou ela. E me permitam, Leavdil, fazer um comentário. Com muito respeito e carinho. Mesmo quando a gente olha para os nossos gudolini. Óbvio, Leavdil, sem comparação com posts do Instagram. Mas olhem que interessante, pessoal. Ninguém precisa ser... Igual o Rav Yosef Zichron ou Rav Chaim Kanievski todos os outros grandes que tem. A gente precisa aprender das midot deles. Quanto que é bonito se fazer reset Quanto que é bonito estudar a Torah, Quanto que é bonito ter irat Quanto que é bonito ter um tato sensibilidade com os outros. Mas não ser eles. Às vezes a gente fala, uau, preciso ser eles. A Shem não quer eles, porque ele já teve. Não precisa de mais um. E nem vai ter, porque a gente não consegue ser eles. Por quê? Porque Hashem não nos criou como eles. Cada pessoa tem que ser eu mesmo, cada vez melhor. A Kamara conta pra gente no tratado de Sanedrin na página Peitet Amudalef. O que, que vocês diriam se vêm dois profetas e ambos falam sobre uma profecia e testemunham contam a profecia que Hashem mandou para eles de forma exatamente igual. Então, eu sempre pensaria que essa é a melhor forma de provar que a profecia é verdadeira. O fato é que não veio só um profeta, vieram dois e contaram exatamente la same shows, a mesma coisa. Diz Agmaral, no tratado de Sanedrino, o seguinte, mitnaveim besignon dois profetas não profetizam de uma forma exatamente igual. Por quê? Por quê? Porque não é possível que dois neviim, dois profetas, vão ver a profecia da mesma forma e contá-la igual. Mas é a mesma profecia. Não interessa. Já que eles são diferentes, cada um vai entender a profecia um pouquinho diferente, óbvio que o teor vai ser o mesmo, conforme a nuance da pessoa dele, da neviut dele, do nevi navi que ele é, do profeta que ele é. Então, olhem que legal. Se vem dois profetas e contam exatamente a mesma coisa, a gente fala é trama. Se ne para verite.